Ajude a limpar os céus do Brasil proibindo os chemtrails. Com o seu apoio, conseguiremos reunir as 20 mil assinaturas necessárias, obrigando o Senado a discutir este assunto. Chemtrails são lançamentos clandestinos de produtos tóxicos na atmosfera. Através da negação da sua existência e justificativas climáticas, um programa de transformação em escala global está em andamento. Com objetivos desconhecidos e consequências imprevisíveis, nosso solo, nossas águas e nosso ar estão sendo contaminados. Ajude a deter esta ameaça apurando essa nova lei criada a partir da iniciativa popular proibindo os chemtrails. Acesse o site do Senado e apoie esta iniciativa através do portal eCidadania. Informe o seu nome e endereço de e-mail. Uma mensagem automática será enviada para o seu endereço de forma a confirmar o apoio. Seu voto contribuirá para que sejam reunidas 20 mil assinaturas necessárias para levar este assunto à Comissão de Meio Ambiente do Senado, para que seja determinada a responsabilidade por pulverizações realizadas em território nacional. Seu voto de confiança para a saúde do planeta.